Nossa, errei a câmera 3 vezes. Ah. Vamos detonar essa porra! Peraí, Fantana, peraí. A mira não tá muito boa, Gião. Tô com Toma cuidado com. Olha lá. foi avistado, hein? Eu também, a câmerazinha aqui de fora a gente não destruiu. Cadê essa câmera que Lá embaixo, ó. Pistente. Tchau destruir o sistema de defesa dele. Tem ninguém aqui na torre, hein? Se quiser destruir com um fogo aí, forma da fúria. Parece que eu vou vou meter fogo aqui na porta. Opa, a porta tá aberta aí? Não. Tá aberta, né? Uhum. É onde você está atirando? Ah, é, tem gente. Maluco, se foda! -se, é, foda se, se fodeu, cara. De onde que eu vou meter fuse aí nos caras? Dá a volta. Caralho. Eu acabei de dar um tiro de S no maluco e eu morri. Tem alguém por fora. Katchan camarotando, tá cuidado. Aqui eu vou pegar uns caras, hein? Ei, aí, ó. Na sua direita, aí, ó. Logo... da <risos> tá Ah, do meu, oh, meu tá lado tá direito, tá do meu tá lado tá direito. Tá boa, boa. <risos <risos> Aliás, eu é eu acho muito fusão hum... quando eu roubo o tá é junto. Pior é quando mata. Aí eu acho mais Chupa que... essa! Você pegou o bagulho do cara e ainda matou o cara. Bora! Eu avistado, tem carrinho aqui em algum tem, lugar. Tem, tem cara aqui. Eles vão tentar vir por essa porta aqui, eu acho, que eu espotei. Pelo mesmo um carrinho subiu aqui. Ó, oh, o Rafa falou aqui tem, hein? Me pegou, mano. Deu nem tempo. Recruta ainda. Puta. vem um babaca aqui alguém tá vendo câmerazinho eu tô olhando de o corredor aqui eles não tem aqui ó comigo tem Onde que eles estavam? Tá aqui, ó. Não tá mais não, hein? Ai, peguei ali. Lá fora tem. Lá fora, lá, lá embaixo, fora, lá, lá, lá, lá, forão, embaixo. lá embaixo. Não vou nem meter a cara, mas quase que eu morro. Me ajuda que alguém! Me ajuda que alguém, me ajuda que alguém. Tá aqui, tá aqui na janela. Ash, o Ash tá aqui ó, tá aqui comigo aqui ó. Ela tá Cuidado aqui nessa aí. janela, tá aqui nessa janela aí ó. Tá em qual? Tava aqui nessa janela, não tá mais, acho. Boa, boa galera. Nossa, deu ai. É. Se fudeu! Boa. Vai entrar o eu Entra aqui, entra aqui então. Colete bugou, mano. Não tá saindo. Colete, colete. Caminho protegido. Puta, colete lá dentro, fodeu. Não dá pra pegar, não. Não dá. Ah, mano. Peguei a Ash. Mano, foi avistado por quem, mano? Achei inimigos é em boca, filha da puta. filha da puta! Lá em cima Lá em cima? Não, aqui, ó No pau Beleza Matou o cara que tava aí, vocês mataram, hein? Oh, Deus. Aqui, aqui, aqui, ó, Termite, Termite aqui, ó. De cara, então, é dei um nele. <risos> onde eu morri. Bem onde eu morri. Ah, mano, não pegou a 12, velho. Nossa, ele tá com muito pouco de vida. General vai pegar ele. Tava, minha, tava à sua direita aí, general. Cara, como foi vitória? Aí ali é meu corpo, de... ali é meu corpo, ó. Ele me matou ali naquela salinha. Tô sendo avistado, ele... mano. Tem carrinho, mano. Ele deve estar tá no carrinho, ele tá no carrinho. Deixa eu ir pra câmera ver se eu acho ele. Previra qualquer acesso ao container biológico. Ele tá lá biológico. dentro. Evite que os inimigos protejam o container biológico. Os inimigos Me pegou, mano. Mas ele já de hoje ele veio. Boa! Vai na faca, vai na faca, então. Vai na faca, então. Estarou a ideia do sapão, ó. Chupa ah. essa! Ele tá pedindo. <risos> deixa eu morrer por cansar. Se fudeu! Deixa ele, galera. <risos> <risos> Chuga ele, <aí, cara. risos> Ah, Oi, estoura esse bagulho aí, estoura esse bagulho aí essa madeira de chão. Ai filha da Foi ah, <risos> é. Que idiota! Que foda! Não, eu não. Ai caralho! Boa!